Explorador turco visita vilarejo repleto de pessoas sombrias. Mulher se transforma em uma boneca para agradar o namorado que também é um boneco. Monstro peludo da floresta corre atrás de jovens. Menina macabra persegue cidadão em estacionamento de um mercado. Homem encontra um dragão caído na beira de um rio e muito mais. Mas antes, já vai deixar o like para o YouTube dar mais destaque ao nosso vídeo na plataforma. E se não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as nossas notificações na tela do seu celular. Neste vídeo registrado por circuito de TV de uma lanchonete, vemos o um momento exato em que uma mulher é surpreendida por uma atividade paranormal. Ela até olhou para debaixo da mesa para ferir se havia algo ou algum animal. Uma mulher norte-americana sofreu uma grande traição de seu marido que foi pego na cama com sua melhor amiga, mas essa não foi a sua primeira desilusão amorosa. Revoltada e traumatizada, ela decidiu que não se relacionaria mais com ninguém, mas não aguentando a ideia de ficar sozinha para sempre, ela montou um boneco de cera e o chamou de Johnny. Ela disse ao jornal The Rock que está tão feliz com o um novo companheiro. Que decidiu fazer procedimentos para se transformar em uma boneca de cera. <risos>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 Ele reagiu tranquilamente até que o mal decidiu colocar um pouco mais de pressão. O vídeo a seguir mostra uma experiência perturbadora vivenciada por uns amigos que estavam se divertindo numa manhã na varanda de uma casa isolada no meio de uma floresta no Canadá. Go get it! <laughs> dude, do you see that? No, dude, what the heck is that? No, dude, you see that? Oh my God, dude, Bryson, tell me you, tell me you don't see that. What is that? Ellie, Ellie, come on, come on! Sim, há um ser obscuro e peludo os observando do fundo da floresta. Foi quando de repente a criatura começou a correr atrás dos meninos. Na sequência, eles se trancaram dentro da casa e chamaram a polícia. Mas afinal, o que seria essa coisa muito semelhante a um pé grande? Será que é ele? No vídeo a seguir vemos o um momento exato em que nuvens carregadas começam a se movimentar de forma circular para a formação de um mega tornado de proporções bíblicas. Imagina você dirigindo por uma estrada federal no Brasil e de repente ver essa formação sobre sua cabeça. está aqui em frente Oh, wow. uma dupla de amigos foi até uma loja de conveniência para comprar longos lanches. Nada mais aconteceu até agora. é um pouco Yo. Yo, yo, yo. What the hell? Yo, yo, o que é isso? Tinha tudo para ser mais uma noite comum, até a aparição de uma menina misteriosa que andava feito uma marionete. Dude, yo, yo, what the Sim, ela simplesmente desapareceu sem deixar rastros. Yeah, I Yo, that looked like... Bro... Bro... What is that? <coughs> Mas, novamente, ela se manifestou por onde eles já haviam passado. What is that thing? Hello? We are not afraid of you. I am not afraid of you. Oh my god, bro. What the... <coughs> did you see it? No, no. Teria coragem de oferecer carona a esta menina? Um explorador turco de casas abandonadas, suas redes sociais, uma experiência perturbadora que teve ao visitar uma região conhecida por abrigar pessoas estranhas que parecem viver desconectadas da realidade. Já no começo da expedição, ele se assustou com uma figura negra que emitiu um berro assustador no meio da escuridão. Mais adiante, ele encontrou uma mulher toda de preto pegando água de um riacho. Em seguida, ele a perguntou se estava tudo bem, mas ela seguiu seu rumo sem falar nada. Eu não sou o Em uma casa de barro, eles se depararam com uma mulher com um aspecto tenebroso, brincando com uma boneca como se fosse uma criança. Após ouvirem um barulho ensurdecedor como o de uma bomba caindo no quintal, eles foram até o lado de fora para investigar. Chegando lá, eles se depararam com a menina vagando sobre a laje. Mas como? Se há poucos segundos ela estava dentro da casa? Abre quando subiram para buscá-la, ela já havia desaparecido. O mais estranho é que a casa tinha apenas uma porta e não havia nenhuma outra passagem para o telhado. Como ela consegue se transportar de um lugar para o outro e depois desaparecer do nada? Aqui temos o cantor de uma famosa música assustadora. Ele canta de uma forma estranha e com um olhar desconfortante como o de um psicopata calculista. Você teria coragem de dividir o mesmo quarto com ele em caso afirmativo, aconselho que esconda todas as facas e demais objetos cortantes e que esteja sempre atento a uma possível tentativa de estrangulamento. Este vídeo apareceu nas redes sociais na segunda quinzena de 2016 e nele podemos ver o que parece ser o corpo de um animal semelhante aos dragões descritos em livros de mitologia. Publicado em 20 de agosto de 2016 na fanpage da Rádio Valley no Facebook, esse achado teve mais de 20 milhões de visualizações além de ter sido compartilhada mais de 100 mil vezes. Seria esta a prova de que os dragões existem... Agora imagens registradas por câmeras de segurança em Sergipe mostram uma pessoa andando de quatro por vários lugares como um lobisomem em processo de transformação. Qual seria a motivação deste ato? Seria ele apenas um pervertido? Seria um louco que escapou do manicômio? Ou de fato um homem em processo de transformação nicotrópica? Inclusive poderia ser um lobisomem após retornar sua forma humana até porque era noite de lua cheia.